Olá, Centelha Divina! Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fiskan. E hoje, mais uma vez, eu tenho aqui comigo o Cristiano Moro e a Sabine Haltfelder, que vem trazer para a gente mais uma maravilhosa canalização do nosso amado e saudoso Crime. Seja bem-vindo, Cris, meu irmãozão. <risos> Gleide, é, mais uma vez, a gente... É, fica muito lisonjeado e extremamente feliz por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, eu e a Bine, e só gratidão por você em nossas vidas para nos abrir essa essa porta né, para trazer essas carnazações de Kryon, para que seja um momento muito especial para todos nós. Muito obrigado mesmo. A gente é que agradece. Sabine, minha flor, seja bem-vinda, minha querida. Ah, é tão gostoso estarmos juntos novamente. A gente não, não vê a hora. De saudade. Você. E gratidão às pessoas que estão em casa, tão queridas aí acompanhando nossa movimentação energética, fazendo parte dessa egrégora linda. E agora vamos então, entrando na energia já, Gleide. Entramos, entramos, eu só quero agradecer aqui o pessoal de casa, peraí, só um minutinho, faz parte do processo, né? Tá. <risos> quero agradecer o pessoal de casa que está com a gente. A Sabine já levantou o copinho dela ali, gente, que tá lindo e maravilhoso. Olha, saúde. Eu convido a todos vocês também a pegarem o seu copo com água, se prepararem aqui, entrando na energia, porque como eu deixei aqui no banner, é o momento de muitas é, curas, desbloqueios né e conexão, tanto física, emocional e espiritual, tá bem? Então, compartilhe essa live, eu tenho certeza que você conhece alguém que possa estar usufruindo de toda essa energia que já está sendo emanada para dentro dos seus lares, Trazendo, proporcionando paz, harmonia, bem-estar, cura, né? Resoluções, clareza de tudo, e te conectando com a sua egrégora de luz, tá bem? E eu vou, olha, eu só vou ler aqui um pouquinho depois, no final, os comentários, que é pra gente ficar na frequência, tá bom, gente? E eu peço a vocês também que concentrem-se na meditação, na canalização, tá bem? Deixa aqui os comentários para depois. Eu agradeço muito a todos vocês aqui pelo carinho, estou vendo, está todo mundo deixando aqui o comentário, mas é importante que você agora, nesse momento, entre em conexão com todos nós, tá bem? Para receber as energias do nosso amado Kryon. Ele está em todo lugar, eu olho para cima, mas é num, num gesto de, de respeito, de carinho, mas ele está dentro de nós, então, deixe essa interiorização acontecer, né, Sabine, minha flor, fique à vontade, meu anjo. Vamos respirando profundamente, todos, num cantinho da sua casa onde você possa estar harmonizado nesse momento consigo mesmo. Inspirem profundamente e a cada expiração vamos relaxando mais o nosso corpo, desde os fios do cabelo, o rosto. Vamos fazer o nosso pescoço ficar bem à vontade, os nossos ombros descendo uma tranquilidade, um relaxamento pelos nossos braços, pelo nosso corpo inteiro e vamos recebendo uma luz grandiosa, uma energia pelo topo da nossa cabeça que parece uma aguinha morna, que vai estar relaxando o nosso corpo por dentro e por fora, mais e mais para que a gente possa, nesse momento, realmente se conectar à nossa energia e à energia de toda a egrégora que aqui está contribuindo com esse momento. Então agora vamos mais uma respiração e receber a mensagem de Kryon. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, o meu parceiro dá um passo ao lado, onde a reunião familiar está mais do que presente. O um momento para ele mesmo respirar. Queridos a todos que aqui chegam, a ancestralidade que se apresenta, aos coros angelicais, que de fato aumentam ainda mais a energia que aqui hoje todos poderá se disponibilizar portanto, queridos não importa onde você esteja a sua permissão fará que Toda a transformação que veio aqui buscar, que faça você realmente alcançar as maiores qualidades de que Gaia está trazendo para cada ser humano. Um momento mais do que especial. Uma real transição Que para muitos trabalhadores da luz Chega ao ponto De não ser normal Queridos, e é sobre isso que cryo Vem falar com todos vocês Pois muitos dos que aqui estão até mesmo todos aqueles que ainda ouvirão essa mensagem, poderá realmente sintonizar a estas frequências para a sua ajuda. Amados toda a comitiva, Sabe que há um cansaço excessivo no ar. Até mesmo um desânimo. Algo extremamente diferente. E que, de fato, muitos de vocês, nesse ponto desta transição planetária, Você não esqueria mais estar encarnado no planeta Terra. Muitos de vocês estão se sentindo assim, olhando para as próprias turbulências, orando pela qualificação de seu próprio corpo. Um momento de extremas conexões, de algo que até mesmo vossos corações pareçam paralisar em determinados fatos e momentos no qual a sua escolha escolheu realizar. Querido ser humano Toda mudança que acontece lhe traz medo desesperança uma grande falta de insegurança e todas as ajudas a que nós viemos vos mostrar. E para que isso se torne ainda mais palpável. Nós estenderemos que as ajudas tanto do planeta Terra. Também está vindo da estrela. Há um lugar no planeta Terra que se chama Jerusalém. E próximos a ali, queridos, há uma cidade chamada Belém. E ali houve o nascimento do maior exemplo de ser humano que veio mostrar a todos vocês o que seria o amor. O que seria essa conexão com todas as turbulências que ali foi vivenciado, diante do momento que ele mesmo foi evacionado. Há um mito, queridos. De fato, uma mitologia. Que quando ele estava prestes ao seu nascimento. Uma estrela no alto. No alto da onde viria esta luz. Este grande exemplo. E essa estrela parecia movimentar-se pelo céu. Aonde três homens. De profunda sabedoria. Acompanhou essa estrela. Pois ali eles sabiam que algo iria acontecer. Eles eram astrônomos E tinha todo o conhecimento que cada movimento que acontece nas estrelas é para um renascimento. E foi exatamente isso o que ali aconteceu? De fato, uma metáfora, queridos. Mas cada ato metafórico lhe traz profundas verdades. Muito acurado para esta realidade em que todos vocês estão vivendo. Cada movimentação estelar é para uma transformação. E todas as civilizações antigas fizeram todas as suas conexões. Através de cada linha contida na ligação de todas as estrelas. E este atual momento, neste ponto exato do precioso planeta Terra, está tendo uma grande transformação. Onde vocês estão sendo observados como jamais foram observado pelos vossos pais, observado pelos pleiadianos que fizeram a semeadura neste planeta e que passaram por tantas turbulências, até muito maiores do que o planeta Terra passa nesse momento. E hoje todos os leitores de energia, todos os metafísicos, as famílias esotéricas. Sabem que os pleiadianos vivenciam a paz profunda. Depois de tantos distúrbios. Quando não era um planeta ascensionado. E todos eles vieram para vos dar as mãos. Para deixar muito bem claro que nenhum dos seres humanos estão desamparados da maneira que todos estão pensando. Com as catástrofes que se apresentam com as tempestades, com o medo, com uma desesperança. E hoje nós iremos trazer de volta a sua confiança, trabalhador da luz. Para que você possa absorver toda a energia que este sistema espiritual tenha a vos oferecer. Sendo que tudo isso é muito mais amplo, amados. Quando vocês olham para as estrelas à noite, você vê diversos pontos luminosos no céu. Uma visão até mesmo pequena, pela imensidão de todas elas. Pois quando vocês olham para o alto, há bilhões delas que vos observam. Há muitos planetas. Há muitas formas de vidas que e há muita sustentação energética. Para que você possa segurar firme. Diante de seus passos. Diante de sua própria transformação. E quando se fala em transformação, querida família. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo que acontece simplesmente por olhar para as estrelas. Está havendo uma mudança celular. Está havendo uma mudança a nível de seu DNA. E para que você atinja determinados níveis que possa fazer você compreender mais a fundo o que de fato veio aqui fazer. São passos lentos, queridos. E a precisão deste momento. É que você possa confiar naquilo que está realizando. Sem que nada no externo possa estar até mesmo lhe demonstrando algo errado. Algo amedrontador. Algo que possa trazer de volta a você para dentro daquele armário que passou tantos anos e agora que está reconhecendo que uma luz está reacendendo em seu céu é preciso ter coragem é preciso ter forças é preciso saber que todas as mudanças, de fato, lhe causa um desconforto. Queridos, nós não estamos aqui para falar em dor. Mas como a tendenciosidade humana foi pautada há milênios. Em algo que teria que ser destruidor para o seu próprio corpo. Para você se aproximar de Deus. E quando as intensidades. Em energias queridos. Muitas vezes não é nem no físico. Mas a síndrome da dor. Faz com que você se conecte. Com esta frequência. Que lhe deixa totalmente ausente. E de fato não mais lhe deixa presente. Abra a porta do armário novamente. Respire o ar puro de Gaia. Perceba que ao abrir a janela. Um lindo arco-íris irá lhe saudar para que você se sustente num universo em cores. Que o preto e branco das revelações do Acaja seja apenas momentos para que você, de fato, perceba. que mais um nível de sua consciência trouxe à tona mais um degrau para vocês, queridos, que estão passando por tantas coisas que de fato deixaram-nos desanimados. Não há nada de errado acontecendo, queridos. É que sua transformação... está antecedendo... as revelações... que estavam guardadas... em sua memória... no DNA. E para que você alcance... Esta liberdade que tanto sonha. As bagagens estão sendo deixadas. Tem trabalhadores da luz que menciona tanto esta palavra. Eu desejo liberdade. Eu desejo sair desse enclausuramento. Queridos, vocês podem andar para todos os lados. Esta sensação não se modificará se você não se permitir a soltar todas as memórias que lhe trouxeram dor e desconforto. E é por isso que muitos Estão andando até torto. Pelo que tem vivenciado. Nos últimos meses. Queridos, há um novo amanhecer vos esperando. A mais um par em seu cromossomo se ativando. E quando isso realmente parear com as frequências que Gaia está atingindo, aí sim vocês vão conhecer. A sensação da liberdade, a sensação do amor, o reconhecimento que este amor, de fato, está vindo das estrelas. É um sistema espiritual, queridos. Para a raça humana. Onde há mais sistemas. Que estão além das estrelas. Que vocês alcançam. Em olhos lousos. E se vocês soubessem. Que há muito mais. E se vocês se permitissem. A ir além do que as próprias estrelas vos mostram. Há bilhões delas. Se pudessem enxergar todas. Veria um oceano prateado. Nenhum ponto a ser visto no céu além de estrelas. Como se vocês estivessem olhando para algo cristalino, que reflete a luz e que traz toda sustentação. Que sua real visão, queridos, sempre pode ver Mas como estão se sentindo até mesmo presos. No próprio corpo biológico. Isso oculta vocês. Da imensidão que vos olha. Da imensidão que vos assiste. E mesmo assim é tão belo. Como se estivessem no alto da montanha. Observando pequenos pontos luminosos. Onde entre uma hora e outra. Uma delas se mostra. Trazendo aquele raio em luz. E cadenceia. Na imensidão infinita da sabedoria. E aquilo lhe traz um bem-estar profundo. E que, de fato, alguns até brincam. Vamos fazer um desejo. Pois todas as vezes que nós vemos essas estrelas bailar no céu, disseram para que, nós pedíssemos algo. E nesse momento, queridos. Eu pediria para que vocês fechassem os olhos. Para que vocês permitissem. A todos os seus desejos. E eu gostaria que você imaginasse. Que estivessem bem no topo de uma montanha. Sozinho. Eu peço para que você se imagine sozinho. Independente se tenha filhos, namorados, maridos ou esposas. Pais e mães. Eu peço para que você dirija-se a esse lugar. Sozinho. E ali você já se vê. Em uma noite bela. Em uma temperatura agradável. Pois não faz nem frio e nem calor. É uma temperatura totalmente alinhada à sustentação do seu ser. E ali você começa a sentir uma paz. Uma paz ainda que você não reconhecia. Por isso o próprio vento lhe traz a brisa do aconchego. O ar que respira é totalmente diferente. A impressão que lhe dá é que você está se alimentando, se nutrindo de algo que não é visto. Apenas respirando. Apenas se permitindo. E como você prefere. Para o seu conforto. Você abre os seus braços. Como se estivessem de fato meditando. E algo bem no topo da sua cabeça. Começa a formigar levemente, dirigindo-se para a região central do seu rosto, bem acima do nariz. Um formigamento leve. E esse formigamento vem descendo levemente pelo seu corpo. E o vento começa a soprar. Um pouco mais forte. E você percebe que aquele cansaço não existe neste lugar. Aquele desmerecimento por si mesmo já não faz mais o inflar para a sua desistência. Você percebe que está sendo observado mas da sua racionalidade você até se pergunta mas aqui eu estava sozinho sozinho para sua lógica humana queridos olhem para o céu sobre a montanha Pequenos pontos começam a aparecer um a um e vai tomando toda aquela escuridão da noite escura que tenhas vivenciado e estrelas candescentes caem por todos os lados. Você jamais viu isso antes Aqui não pedimos para você fazer apenas um desejo Façam todos Quantas delas Pode se fascinar Não há idolatria pelas estrelas Apenas admiração. Quanta luz, quanta luz que lhe rodeia neste momento. Quanto fluxo energético as consciências estelares. Está podendo lhe trazer neste momento. E aqueles desenhos que vocês fazem acima das estrelas. Que são chamados de constelações. Elas acima desses pontos luminosos. elas observa ainda mais profundamente o seu momento no alto da montanha. Como fizestes nenhum passado que parece tão distante para a raça humana. Mas que para nós, queridos, Aconteceu apenas em um instante. E agora você está podendo recalibrar com a astrocartografia, contidas nas estrelas, não para que vocês pudessem se locomover em um lugar no planeta. Era muito além. Era lugares que você se locomovia além das estrelas. Como fizeram os três reis magos. Que sabiam que aquela movimentação no céu. Era para a chegada do amor. para o maior exemplo que pode trazer um pouco do que era a real grandeza da imensidão deste universo. E é isso que está acontecendo de novo, queridos. Há uma transição estelar Há uma transição planetária que está trazendo de volta os exemplos em amor. O mesmo que este magnífico ser, o ser que de fato veio das estrelas. Pois essa estrela que estava no céu era da onde ele vinha, era sua família, a mesma que trouxe a semeadura para este planeta. E o que irá acontecer, queridos? É um exemplo coletivo da reverberação deste amor. Para que vocês, de fato, celebrem a paz na Terra. Onde as primeiras mudanças acontecerão. no oriente para de fato a chegada da nova Jerusalém isso é tudo por hoje, queridos se banhem com a luz das estrelas se banhem com a imensidão do amor Eu sou o Cryo, e eu amo a humanidade que realmente, de fato, está começando a se permitir para a real verdade da magnificência do seu ser. E assim é. Gratidão, Brian, gratidão, Cris, e a todos que se permitiram, nossos queridos pleiadianos. Estávamos todos de mãos dadas com os pleiadianos, recebendo energia aqui, Muita energia, né, Guilherme? Você sentiu também? Sentia, é, sentia, senti, assim A vibração do meu corpo, incrível. Eu vibrava tudo, dos pés à cabeça. Aí, às vezes, tinha que coçar, porque fica né? Por mexendo. Aí eu coço, <risos> sinto, sinto. Aliás, ultimamente, eu tenho percebido muita energia em torno do corpo todo. Né? antigamente era só nas mãos que a gente tinha essa percepção, né? hoje não, hoje está generalizando, e ainda bem, né? então foi esclarecido muito para a gente o processo que está passando, o apoio que nós estamos tendo, não é mesmo? Olhinho, né? Eu Gratidão. pensei desde o começo uma energia muito forte de energia mesmo, porque Cryon é. normalmente nos faz dormir, né? E eu vi que até você ficou de olhinhos abertos muito tempo, né, Cleide? Foi, foi, porque e eu fiquei bastante consciente a maioria do tempo, né? Porque normalmente eu apago, mas dessa vez, tinha, por causa das energias, quando as energias estão fortes, a gente tá aqui viva, né, e também é diferente, é uma energia do despertar, hoje foi uma energia de entusiasmo, né, Exato. diferente do normal que é de, mais de paz, de calma, eu percebi desde o começo que, a gente, que eu tava meio acelerada, a gente estava muito acelerada aqui, né, uhum, uhum. eu também, eu é. também, eu pensei, meu Deus, será que sou eu que estou acelerada hoje? Uma carga de energia, o pessoal de casa sentiu aí, o que, que o pessoal está É, vendo? vamos dar uma olhada lá nos comentários, né gente, para ver que a Cassandra esteve com a gente aqui, gratidão, vocês também, a nossa querida a Socorro, Socorro, ela disse amo esse trio, melhor, quarteto junto com o Cryo, né? Gratidão, minha querida, socorro, que fazemos parte da cura quântica, gente. Vai começar uma nova turma no dia 12, acho que dia 12 de abril, tá? Se eu não me engano. Aí vieram... Ai, deixa eu dizer olá pro Flávio, que tá sempre aqui com a gente. Muita gratidão, Flávio, pela sua presença. Vocês, que coisa linda, obrigada, viu, gente? Porque é incrível vocês aqui com a gente. Querida Carmen, é realmente um momento especial. Maria, Maria Haubers, seja bem-vinda, minha flor. A Ana Paula também, deixa eu ver aqui se tem algum algum comentário sobre a nossa as energias de agora que a gente estava sentindo um monte de boa noite aqui dessas poderosas desses seres divinos. Ah, tem, tem sim, aqui, olha. Eu já tenho uns dias que ando acelerada. Olha, a Luciana, beijo, Luciana, no teu coração, minha flor. Seja bem-vinda. É verdade, a gente anda muito acelerada. Que fofa, olha, cascata de lágrimas. Que lindo. Receba, viu? Aí veio aqui a José, Mo, o José Mota, né? Boa noite. Eu também senti essa energia muito forte. Eu, igual a gente estava falando, é um é uma energia que veio hoje do despertar, tá? Porque igual o Cryo falou, às vezes a gente se sente desanimados, né? com toda essa energia que está vindo, mas é necessário o diferente chegar para a gente se sentir castigado, quase, ou então sendo destruído, destroçado para o algo novo acontecer, é, é, não é? Exatamente. É necessário, por isso que eu costumo falar que o sofrimento, gente, ele é sagrado, né? eu gosto de ver o sofrimento como sagrado, quando chega um obstáculo, uma doença, alguma coisa, é só chamando, é um chamado para o seu espírito buscar um novo caminho, né? novas informações, não é mesmo? Sim, sim, é um momento que a gente tem que acolher também, né? as, as sensações que a gente tem, algo diferente acontecendo, essas... Tem horas que você fala, gente, mas o que, que é isso? Eu não estava pensando que seria dessa forma, não estava entendendo que teria que passar por todos esses processos e tal. Mas de fato é necessário. E a hora que você reconhece e acolhe esses momentos, gente, é, é uma transformação assim que não tem nem palavras para trazer para o racional aqui, só vivenciando mesmo que a gente pode sentir como está sendo esse momento de transformação para todos que estão no planeta Terra. É verdade. O Crian fala assim, que a gente dá dois passos para frente e um para trás. Esse para trás, gente, é simplesmente a gente reconhecer o nosso passado, na, nossas questões aí da vida, olhar para elas e dar um salto quântico. Cada vez que a gente volta de, um, de uma o um sentimento assim um pouco mais de baixa frequência a gente dá um salto de um cento a mais de consciência segundo o gente sai uhum, uhum. esse processo né é, é verdade sabe outra coisa também que eu recebi nos últimos tempos às vezes a gente a gente que né trabalha é trabalhador da luz todo mundo é viu gente cada um no seu dom, cada um na sua especialidade. Então o que que acontece? A gente pensa que nós não podemos sentir, vamos supor, uma certa raiva de vez em quando, né? A gente pensa, não, eu não posso sentir raiva, eu sou uma trabalhadora da luz. Mas olha, tá tampando o sol com a peneira, porque dá, quando né? você expõe a sua fúria, sabe o que que eu recebi de mensagem? Isso Mostra quem você é. Sabe por quê? Porque quando a gente bota pra fora quem a gente é, porque a gente tá ali expondo uma parte nossa, e essa parte ela precisa ser transmutada. E para ela ser transmutada é preciso a gente reconhecer e botar ela pra fora, trazer ela aqui, ó, trazer ela aqui. É igual uma doença, você só vai tratar a doença se descobrir que ela tem, é. não é? Quando você assume, ah, tá bom, eu estou doente, preciso me tratar, então vamos tratar. Agora, quando a gente fica ali tampando só com a peneira, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu não sinto nada, né, eu só sou zen, vivo zen 100% do meu dia, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, né, então... Põe para fora os seus sentimentos, porque é uma forma de você se libertar, de você se curar também. Né? Então, eu tenho sentido muito isso, muito. Então, sentir um momento de raiva? Ah, tô com raiva, me deixa em paz. <risos> né? Aí vai analisar, por que, que eu senti raiva? Era necessário? Será que podemos transformar esse sentimento de alguma forma? E aí começa a transformação. É verdade. É? A gente já não cai mais na cilada. porque Foi transformado. Gente, eu tenho um filho muito especial. Que ele leva, leva as pessoas ao limite. Eu, como mãe, sou levada ao limite o dia todo. Mas hoje, se uma pessoa de fora chega e ver a reação dele, fica assim, mãe, tu tem que ter muita paciência. Eu, como já estou treinada, eu fico tranquila. Uhum. Não tampando o sol com a peneira, mas por quê? Porque eu aprendi, eu aprendi com ele a ter serenidade, né? a ter paz, porque antes de eu engravidar, eu pedia para Deus paz. Senhor, me dá paz. O universo me dá paz. O que, é que o universo fez? Me mandou o Brian. Aí falou, pronto, você quer paz? Então vai treinar, vai encontrar a sua paz dentro de você. Porque ela não está aqui fora, não. Ela está dentro de você. E aí eu fui cultivar a minha paz, a minha serenidade, através do quê? Através do comportamento do meu filho. Olha, só. É. Então, hoje eu fico quietinha, não sinto nenhuma euforia, só espero uhum. o momento dele, quando ele uhum. termina, terminou, meu filho. Ah, <risos> <conheço>. <risos> Ai, esse ser lindo, acho. <risos> Foi só um exemplo que eu trouxe, viu, gente? Foi Quase. só um exemplo. E é. Brian combina, combina com Cryon, né? Crayon? Ah, Brian, Brian? Ah, combina com o Brian. Exatamente, porque foi na época que eu descobri, ou melhor, que eu né, me conectei com o Brian. foi o momento que eu estava decidindo o nome do Brian. Olha só. É verdade. Ah, e as crianças da nova era, amiga. As crianças de Crayon. Nossa! Uhum. Que bichinho da água! <risos> <risos> eram mesmo para provar nossa nossa sabedoria. Uhum. <risos> Meus amores, olha muito obrigada por vocês terem estado aqui. Gratidão, Cryon! Né? Por ter vindo aqui mais uma vez Trazer essa energia linda Para todos nós Trazer essa sabedoria A live vai ficar guardada Gente, eu vou assistir ela aqui também Novamente Porque quanto mais eu ouço Mais novas percepções A gente vai tendo Novas clarezas a gente vai tendo Então eu convido vocês a não assistirem Uma só vez, mas duas, três Quantas vezes vocês sentirem no coração Tá bom? Compartilhem, se inscrevam, deixem o like, o comentário, a gente vai ficar muito feliz em receber aqui o seu comentário. Sabine, Cristiano, meus dois irmãozão, irmãozões, como que eu falo, gente? Meus irmãos do coração, eu amo vocês Legal. profundamente, tá? Nós estamos juntos, vamos é continuar bom. até enquanto o universo permitir, não é?